Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Salve aí, ó. E aí? Tranquilo? Boa. Acabei de sair da aula da faculdade. Ah, da hora. Online ou foi presencial já? Ah, bom, presencial deve voltar aqui no Rio só em janeiro se a vacinação continuar. Ah, pode ir. Pra. É, você faz o que mesmo Tô fazendo ciências agrícolas acabei de sair da aula de Física ciências agrícolas ah, aqui em Piracicaba tem uma escola agrícola muito conhecida o meu pai já da aula agrícola da hora é eu, eu conheço algumas mas aí depende ela é vinculada ao Estado é, é da USP é a Exalc da hora é a Exalc é a Exalc é estadual né Desculpa, a USP é estadual, consequentemente é a Exalc também. É, deixar o pessoal aí chegando, daqui a pouco hoje nós vamos fazer a segunda parte sobre referências. E hoje eu não vou fazer referência às referências, então vou deixar surgindo no chat e, e de repente se surgir algo mais interessante do que eu conheço, daí vai para aula gravada. A gente tá acabando o How to Rap já, né? Estamos mais da metade, assim, já estamos uns 70%, 65%. Yeah. Por enjoa? Não, não é que enjoa, é porque já, a gente já tá tendo bastante aula, eu vi que o livro não é tão grande assim. O livro é da hora, não enjoa não. Só pra saber mesmo que aí quando acabar o How to Rap a gente vai, vai ser mais o quê? Que a gente vai estudar segunda, etc. Ah, tem outros livros também. Hum, é, da hora tem não sei se você sabe mas tem tipo tem o hot rap 2, é, que daí já fala meio de outra de umas coisas um pouquinho mais complexas assim de é, quando transição de flow cantado para flow falado é, outras coisas um pouquinho mais complexas é, tem a arte da guerra tem a arte da guerra que seria da hora a arte da guerra acho que é um esse eu li da hora terminei de ler há pouco tempo é esse aí seria da hora de destrinchar é, de acho que daria para destrinchar de repente a arte da guerra e depois voltar para Hot rap 2 tem outros livros de rap que eu não que eu não conheço arte da guerra bem. a gente termina em, em sei lá deixa eu ver Acho que a gente termina a Arte da Guerra em umas duas semanas, na real, tá? ou menos, até, porque a Arte da Guerra é muito curtinha. É, mas na verdade depende do, da reflexão né, que surge, mais Calma. do que o tamanho do livro. Tem vezes que, é, que é mais leitura, tem vezes que surge. Por exemplo, Pautio é, Rap, a minha ideia é trazer exemplos é, nacionais principalmente e brasileiros com base no quer dizer nacionais e brasileiros mesma coisa nacionais e pessoais com base no que no que ele tá falando ali no livro eu acho da guerra que é um livro da hora um livro muito bom mesmo ensina bastante mais do que parece sim a arte da guerra com três tópicos que são é o livro um livro dois livro três dentro do livro né com três tópicos em duas horas dá para falar legal dele inteiro assim que ele tem vários conceitos né tipo é, o que é resistência vencendo a resistência tornando-se um profissional a musa e a resistência é, a... ele tem muitos conceitos né conceito simples Bom, vamos nessa então. Você quer? Eu te deixo aí, eu te tiro daí. Ah, se quiser deixar, eu falo quando eu deixo. Vamos deixar mutado aqui, então. Se você me deixar, demorou fica aí, então. Quando você quiser falar, você fala. Deixa eu compartilhar aqui. Ah, tela cheia. Aqui. Boa noite, Bárbara tranquilo meu mano. Bom, então, só fazendo uma, uma re, recapitulação, é, nós falamos de inter, intertextualidade, referência, estudamos alguns exemplos do Djonga, né, que é a relação estabelecida entre dois ou mais conteúdos textuais, visuais ou sonoros, é qualquer tipo de conteúdo. É, e tal relação costuma ser estabelecida principalmente nos diversos tipos de arte, propaganda, literatura ou literatura oral. Salve, The Lord! É, inclusive, bom, deixa, deixa eu dar esse exemplo na hora certa, vamos seguir. É, aí tem as intertextualidades mais explícitas, né? que é. Clara e fácil de ser identificada, estabelece uma relação direta com o texto, são encontrados facilmente elementos do, do texto-fonte, né, que é o texto original, não é necessário esforço ou dedução do leitor, não existe conhecimento prévio do conteúdo, diferente da intertextualidade implícita, é difícil de ser identificada pelo leitor, estabelece uma relação indireta com o texto-base, não é fácil encontrar elementos do texto-fonte, é necessário dedução, análise e atenção do leitor. Existe conhecimento prévio do leitor sobre o conteúdo. Inclusive, a própria capa do Jonga, que, ele, que eles são em dois, tem dois Jongas na capa, é uma intertextualidade, é uma referência a uma capa do Milton, Milton Nascimento, que é de Minas também. Aquela capa do MC. O Grupo da né Isso, exatamente. É... Salve, Carlos. Salve, Adão. É outro, por um outro também é o Emicida, é o Hemicídio. O Hemicídio é uma referência também, acho que é uma capa de livro. Depois eu coloco aqui, eu não, não sei qual capa é, mas é uma capa de livro. E aí, hoje a gente ia falar especificamente, né? A... De algumas intertextualidades específicas, começando pela paródia, né? O que é paródia aí? Seria parodiar, seria não é exatamente fazer graça, mas seria você distorcer alguma coisa, o conteúdo original da parada, para se adequar ao que você quer. Não necessariamente relacionado à comédia, né mas distorcer o conteúdo original e fazer uma sua, mas baseada naquela. Sim. É, você foi ali passando ali, mas tem tudo a ver, porque é é sobre conteúdo, né? a forma fica igual. Só muda o conteúdo. O que contém é que muda, o formato continua igual. Aí é só a gente lembrar daquela aula lá, conteúdo versus formato. né? Então, na paródia, se você tem uma melodia, uma batida, ela continua igual, muda o conteúdo. O filme, se ele tem um certo, uma certa estética, uma certa coloração, uma certa, um certo script, isso continua. O que muda é o texto. E, em geral, o texto da paródia ele tem um ar de satírico um ar de irônico né então ele tende a ser ele é ele é, ele é para ser meio engraçado ele é para ser debochado se ele for sério não é paródia é outra coisa que nós vamos falar mais para frente então olha aí paródia subversão de, do texto original trazendo no lugar do mesmo um texto humorístico, satírico, irônico ou de cunho contestador. É uma linguagem que preserva o formato e altera o conteúdo. Vamos ver uma paródia aqui? Eu, não, eu falei que eu não ia mostrar exemplos hoje, mas esse aqui eu já tinha separado, então esse aqui eu vou. O que eu separei eu vou mostrar, o resto a gente vai deduzindo. Quem lembrar de paródias aí pode jogar no chat. Aí antes lembrar de paródias pode falar. É, deixa eu soltar uma paródia Tem aqui. milhares de paródias de filme por aí Tipo aquele filme super-herói Que era uma paródia de, de, de Spider-Man Deu a Look Hollywood Que é paródia de, outro, de vários filmes também Tem muita paródia de filme por aí Paródia também é um gênero de Hollywood É, a paródia virou um, gê, um gênero de filme Praticamente, né? de tanto parodiarem os filmes O primeiro que eu lembro de ser parodiado Foi a do é, Boys in the Hood que é um texto do Ice Cube que virou a paródia é, que vi, teve a sua paródia chamada em português vizinhança do barulho né que era um nome gigante enorme de 90 tem um, até um meme assim que é o Ice Cube e um mano do humor assim um olhando para o outro que alguém fala uma bobagem assim que popularizou para caramba que o meme também é uma intertextualidade essa paródia aqui então lembra né mantém o formato muda o texto todo mundo em pânico, que é um filme de comédia que todo mundo conhece, né? Hum! Bastante preocupado com meu país. Época da geração manda nudes. Não sabiam que é um quintal. Vivendo era vitória. Só um biquete respira, tá com pneumonia e a manja se prepara pra chamar o um médico. <risos> se for ficar na rua, não pode pra não sujar o short. Pra de casa, jogando o código, dia de hoje são movido a corde. E Chegou a segunda-feira, é uma tristeza. Rezam pela terça, mas não fazem nada a semana inteira. A senhora... 35, quando eu via criança, estava bebendo milkshake e Verde leite com Nescau. Acordava mais cedo que o apresentador do Globo Rural. Ajudava meu pai trabalhar, sem preguiça e sem reclama. Joga bola, vamos soltar pipa. Já brinquei demais, vamos, mano, eu já vou. Já faça a o dedo do pé, tu me quer, né? Mas fiquei de pé, né? Na rua, eu vou, tu pelé, O meu time que tu quer, né? Que quer, todos que não quer, né? Tu olha na câmera responsa, minha mãe uma onça. Deixava de cartilho, você jogava bola, mano. Então se liga que era foda, convivência com os amigos, com piolho pra caralho Porque coça, você coça também, tá né? Escapinha, quem pode não para quem quer. Porque esse riquinho é, raspa esse capelão quando ia brincar e eu joguei bem Me representei, tu procurava em tudo e não encontrava é ninguém, não Palavra de conforto era o grito de salve Todos que salvava tudo O Whindersson não é muito... Uma filho, qualidade é. boa Vocês é, já tinham visto essa paródia? Não, do Whindersson não Muita qualidade, puta que pariu Se vocês... É, responde aí no chat, tem alguém aí que não sabe qual é a obra original? Que daí eu mostro um pouquinho daqui a pouco. Se alguém não sabe a, a obra original, que é, né, que é, que não sabe não, desculpa, não viu, né, que é do rap Lord. E assim, se vocês pegarem a letra, uh, o Whindersson, ele preserva o conteúdo nos mínimos detalhes, os cacos, o flow, o gesto, muito para além da produção do clipe tudo tudo tudo tudo tudo ele imita o original só trocando o texto né E aí você vê que tipo assim é Calipa ele ele, ele ele faz uma paródia até do do Speed Flow do Spinard que todo mundo ó oh, né que foda daí ele vai lá e faz uma parada é muito muito parecida o que mostra o quão assim que parodiar é um treino para quando você não é, é quando você não é próximo quando você não é habituado com o formato né que uma das dificuldades salve Christian uma das dificuldades salve Carlos Delorde, Lord uma das dificuldades quando a gente inicia no rap é justamente criar o seu próprio formato né você ser criativo em questão de formato que se envolve noção musical produção musical uma certa sensibilidade musical então a paródia você pega aquele formato pronto é como você fazer uma em cima de uma forma você pega a forma e você coloca o seu conteúdo pode ser um bolo uma torta uma torta salgada você que escolhe então é, a paródia é um, é um ótimo a gente faz isso muito na escola né é um ótimo treino depois, com o tempo, você vai pegando muita referência de formato, você não, não, não precisaria, supostamente, mais para a. O próximo é paráfrase, né? O que seria paráfrase? Quem arrisca aí no chat o que seria paráfrase? Ninguém? Bom, paráfrase seria o contrário, de paródia. Então, se na paródia a gente preserva o formato e altera o conteúdo, como que seria a, par a paráfrase? Vamos pensando aí. A Lord falou aquilo que a gente treinou. Mantém Fácil. o conteúdo, muda modo formato. Se seria o contrário? Exatamente. Você mantém o conteúdo, muda o formato. E isso é muito usado quando você está na na faculdade, que você vai fazer a citação indireta, que você não vai por entre aspas. Então ele tem que, o texto tem que ter a sua personalidade é o que você faz. Isso que a Lord falou aqui. Você interpreta, muda as palavras você escreve com as suas palavras aquilo que alguém já é, já falou né é, que tem muito no tem muito joga fazendo isso no trampo do Racionais naqueles vídeos que a gente assistiu né eu dei um exemplo já muito muito tempo atrás do da parafraseando o Racionais também né é, que, que ele enfim é meio, a frase é meio pesada, não vou repetir. É... E muitas vezes, quando a gente está conversando, a gente fala assim, parafraseando não sei quem, aí a gente fala algo que alguém já falou, não com aquelas palavras. Só um minuto. Seria o mesmo que parafrasear? É, não seria o mesmo, é parafrasear. Nós estamos falando de, de paráfrase. O ato de... É, a ação de fazer uma paráfrase é parafrasear. Alteração do texto original mantendo o mesmo sentido e comunicação. Ou seja, é o oposto da paródia. Na paráfrase, troca-se o formato e se mantém o conteúdo. É, paráfrase, eu usei... tipo Aqui, por exemplo, esse texto aqui. Espera aí. Ah, calma aí. Aqui, por exemplo, esse texto aqui. Espera aí. Cadê a pausa? Okay. Ah, calma aí. Aqui, por exemplo, não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém. É... é bom. Oi? Essa banda é boa. Deixa eu mandarinas. Ah, é? Vespas mandarinas. Ó, escuta essa poesia aqui. Quando vieram buscar os comunistas, eu fiquei em silêncio. Eu não era comunista. Quando eles prenderam os sociais democratas, eu fiquei em silêncio. Eu não era um social democrata. Quando eles vieram buscar os sindicalistas, eu não protestei. Eu não era um sindicalista. Quando buscaram os judeus, eu fiquei em silêncio. Eu não era um judeu. Quando eles vieram me buscar, já não havia ninguém que pudesse protestar. Pois ia chamar e não sobrou ninguém. Ó, o pessoal que está chegando aí, nós estamos falando de intertextualidade. Agora nós estamos falando sobre paráfrase. E vão chegando, vão se aproximando aí. A internet está meio. tá meio lenta. Vou... Acho que eu vou pegar o cabo enquanto carrega esse aqui. Aí, aí tem um trecho aqui nessa música aqui. Tiro no escuro, que é uma, é, uma paráfrase. Tiro no escuro, Favelado, eu não me importei com isso. João Pedro era um menino, mas eu não tenho filho, eu não me importei com isso. Na Marielle deram tiros, mas era comunista, eu não me importei com isso. Chegou a hora de tomar sumiço, mas não sobrou ninguém para se importar comigo. Quem não vê cai pro lado de dentro, o lado de dentro é escuro. Então, né? é uma intertextualidade com a poesia né é, já aproveito já para falar de um assunto que muita gente me pergunta que eu acho que tá até tá virando meio tabu que é sobre sobre muita gente me perguntar ah, como é que transforma poesia em rap é assim tipo é praticamente uma paráfrase você né eu peguei a essência do que o texto quis dizer e peguei um contexto parecido atual que a gente vive no, no Brasil, substituí os personagens e procurei finais em comum para fazer a rima, né? Então o texto original ele não tem rima, né? Ele fala dos judeus, sociais-democratas, ele fala de uma galera que estava ali no contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Da do nazismo, né? E eu peguei o nosso contexto brasileiro, né? É e coloquei os finais que rimam, né? E, e isso é uma coisa que, que a gente pode fazer com qualquer texto. Você pega a essência dele e valeu Deloitte valeu João e aí E é isso. Você... A, a paráfrase, ele é uma habilidade muito que a gente acaba usando no dia a dia sem nem necess... não sem necessariamente saber que você parafraseia, que a é a capacidade de você é, sacar a essência de um texto e, e dizer a mesma coisa com outros personagens, com outra, com, com, com outra outro formato, com outra com outro tipo de, de mídia, né? É, e por aí vai. Deixa eu ver qual que é o próximo aqui. O próximo é epígrafe, né, epígrafe que é adição de texto relacionado com o texto produzido em questão, é bastante utilizado no mundo acadêmico, no rap é possível perceber esta intertextualidade na música que começam com trechos de filmes, é... na minha dissertação, tipo, cada, cada capítulo começa com um trechos de um rap, isso é uma epígrafe né você pega um texto que já existe que tem a ver com o que você vai falar e você corta ele inteirinho e coloca ele abrindo o texto no rap tem muito o pessoal usa muito o trecho de filme corta uma fala de um filme começa com a fala do filme e na sequência vem o texto né é, para quem já assistiu aquele filme coach Carter tem uma parte muito emblemática do, do filme que o que o coach, que o Carter né o, o treinador Carter fica perguntando para o Cruz Cruz qual é o seu medo Cruz qual é o seu medo e ele fica meio cara esse cara fica perguntando aí qual é o meu medo né até que um dia que o Cruz levanta e fala ah, nosso medo é não é não temos brilho nosso medo é brilhar demais porque quando a gente brilha demais aí ele vai falando aí a primeira coisa Primeiro que, no filme, esse texto já é uma intertextualidade, porque o texto não foi escrito originalmente pelo roteirista do filme. É um texto de outra pessoa que foi introduzido no filme. Se eu não me engano, é do Mandela, mas pode ser que eu esteja enganado. Aí, o que o que pessoal fez? Recorta, o que o que pessoal faz? Recorta esse trecho do filme e coloca na abertura da música. Tem muitos rap que começam com esse trecho aí. E muitos outros trechos também. Vamos para o próximo. Ah, uma coisa, é, não Olha sei aí. se você escutou aquela música Manuchal do, do, do Oriente. Não. É, eles começam utilizando um, um trecho de Chichi Chong, Isso seria uma epígrafe, né? É, isso mesmo. Isso mesmo, pode ser uma matéria de rádio, pode ser um, um, um podcast. Se for um texto escrito, um outro texto escrito. E por aí vai. E, no, e daí tem um... É, e essa epígrafe, de acordo com as mudanças, ele pode se tornar outras, outros tipos de referência que, que nós vamos chegar lá na frente. O próximo, o próprio nome diz... Quer falar mais alguma coisa, Ian, sobre? Não, não, a música é boa, recomendo escutar depois, mas... Demorou. É fácil isso aí. Digita, digita aí no, nos comentários para eu ouvir depois, e quem quiser ouvir também. Enquanto isso, eu vou seguindo aqui. Citação, né? Menção de um texto já existente no meio do texto criado. Então, a diferença da epígrafe é que a epígrafe ela costuma ser maior, ela costuma ser extensa e ela vai anteceder o texto do, do interlocutor, do escritor. Né? Pode ser uma página inteira de epígrafe, pode ser um minuto de áudio. Agora, a citação costuma vir no meio. A citação costuma vir no meio, né? É, por exemplo. Estou é... numa live hoje na é live do livro, fazendo um freestyle, aqui eu admito, é um processo de aprendizagem, e ensino, como eu diria sabotagem. Rap é compromisso. Eu citei ele, né? Pequeninho, um trecho pequeno no meio do meu texto, né? É... O Gu, um MC aqui de Pira, ele era conhecido, ele é conhecido aqui como meio que um MC referência. Porque ele, faz, ele, ele, ele fala assim, ele, fala assim é, ele faz uma metáfora junto com referência. Ele fala alguma coisa assim. É, sei lá, fala, fala um título interessante aí, aí de um, de, algum, de um filme qualquer. De um filme qualquer? Usa, sei lá, usa um quê? Um Vingadores da Vida, que é, todo mundo conhece. Tem alguma frase é, emblemática do Vingadores? É... Você usa, usa, por exemplo, o Tony falando: Eu sou, qual o seu poder? Eu sou rico. É, então, ele, o Gu ele falava muita coisa assim: tipo, é... ele falava umas coisas do tipo assim: é... tô, tô, tipo, tô tipo Tony Starks. Meu poder é ser rico, tá ligado? Tô tipo não sei quem, faço tal coisa. Tô tipo não sei quem, faz, fazer não sei o quê. Tá ligado? É... Tipo, vou, vou, vou citar um filme velho, é que, que é bem emblemático, que tem uma frase bem emblemática, que é tipo as la vista, baby, do Exterminador do Futuro, né? Tipo, quando ele falou essa frase, a galera repetia em vários lugares, todo mundo sabia de onde era, né? Ele fala a Vista, né? a Vista Baby, né? Até mais, e pum, e atira. Então o Go é, ele falava assim, sei lá, é, é, Eu sou o rapper real, você é o rapper fake, tô tipo exterminador, então a Vista Baby, sabe? Ele tô tipo não sei quem e falava frase, sabe? E galera, galera ah, virava, tá ligado? Também então, pode entrar em comparação, né? Ah, na verdade, eu falei errado, né? metáfora, não né? comparação. É... Então, ele misturava, assim, tipo... Falou, Carlos, abraço. Ele misturava, e assim, muito do poder do MC está em quantas coisas ele consegue fazer no espaço pequeno de tempo. Por exemplo, o Gu, em uma frase, ele consegue fazer uma comparação e uma citação, por exemplo, juntos. Né, ao mesmo tempo ele não precisa de muito espaço é tipo o jogador bom o jogador bom não precisa de muito espaço o jogador bom cria o espaço né na rima é a mesma coisa você cria o rimador bom cria o espaço para as ideias dele ele não precisa de 8 12 linhas ele cria um espaço lógico a, o rap dele vai ter suas 40 e poucas linhas mas quando a gente fala que a pessoa não desperdiça uma linha é o que ela traz muita coisa em pouco espaço né? Alusão, ato de se referir a um conteúdo do outro texto, porém, sem tornar aquilo direto. É mais sutil e subjetivo. A alusão é parecida com a, com a citação. Depende da situação. É, mas, brincadeiras à parte, a alusão é quando... A... É quando você... Toca num assunto que está em algum livro, que está em algum filme, sem fazer um recorte necessariamente. É muito parecido com a, situação, com a citação, mas ele é mais sutil. Ele é mais... Eu acho que, se a gente voltar aqui... ó, A citação... A, cita, a, a citação seria explícita. A alusão seria implícita. Nem todos vão perceber. Sabe? É uma... É uma... Sabe aquela assim? Joguei no ar? Só é, tipo, joga no ar. Por exemplo, você falar que tem o um poder moderador, mas não fazer necessariamente falar de Dom Pedro II. Você só cita o poder moderador, é. mas não cita exatamente o nome dele. Cita alguma coisa dele, alguma característica, que lembre. É, exatamente. Exatamente. Nesse sentido, por exemplo, o astalavista, baby, ele pode até ser uma alusão e uma citação ao mesmo tempo, porque a frase existe, porém o cara não está deixando claro que existe, entendeu? E também você... É... Você pode você, você tem que ter uma sensibilidade de qual é o conhecimento do público que você está atuando, né? É... E a alusão, eu acho que também tem um pouco assim: quanto mais contextos tem naquela batalha ou naquela música que faz com que você cite alguma coisa que você não vai deixar claro, mas se você deixa pistas do, do que você está falando. É, por exemplo. Na, na época que o Z3 batalhava, a galera zoava muito que ele era narigudo, que ele parecia um frango, uma coisa assim. Umas coisas assim. Aí uma vez eu batalhei com ele, e daí tinha a Rinha dos MCs. Que o símbolo da Rinha dos MCs era um, um frango, um galo, um frango. E tinha um grito de, de guerra da, da rainha dos MCs, né? Que é só um. É, só um cantar de galo, o resto é frango. Uns anos depois, o Emicida citou esse bordão numa música dele, do, da mixtape Homicídio, que ele fala assim, quem conhece a rinha sabe o que eu tô falando, só um cantar de galo e o resto é frango. Aí, como eu já estava vindo no contexto zoando ele com essa parada de frango, aí eu falei pra... Eu, aí eu citei o Emicida, citei mesmo, é, de citação direta, né? Quem conhece a Rinha sabe o que eu tô falando. Só um cantado tá de galho e o resto é. Só que eu não falei frango. Eu, eu incitei a galera a falar. A galera falou e suou mais engraçado. Mas é, ele me... é uma citação demicida de mas é uma alusão à Rinha dos MCs. Quem não conhece, quem não conhecia Pango, mas a maioria conhecia, foi no entrou no clima e como eu já tava falando a coisa de frango e tal então tem um contexto eu tipo assim tem algumas pistas que indicam da onde vem a fonte original mas é basicamente é isso você dá uma você pega isso acontece muito em casalzinho tá ligado quando começa uns casalzinho ó ou, ou, sabe quando começa sabe quando o pessoal falou oh, e essa piada interna aí sabe quando vocês começam a piada interna tipo vocês estão numa banca de 10 aí três começa com piada interna tipo assim eles estavam naquele momento, o resto não estava, o resto fica pangando. Fala então, aí, vai ficar de piadinha interna? Essa piada interna seria uma alusão, vocês estão fazendo uma alusão a, algo que você, a um conteúdo prévio que vocês conhecem, nem tudo, nem necessariamente as, pessoas, as outras pessoas não vão conhecer sem uma, uma introdução. Deu para entender? No caso do MC, pode até ser considerado uma comparação também, porque mesmo quem não entendeu e não sabia o que era a rinha do MC, vai entender que é uma briga, é uma rinha, e ele é o galho e o resto é frango. Tipo, mesmo que você não entenda que aquilo tinha um contexto, você ainda consegue entender a parada. E ainda faz uma rima da hora. Eu achei bem inteligente, na real. Quem não entendeu, entendeu de um jeito ou de outro. É, é exatamente. E, e, e assim um dos segredos do sucesso da Inicida é essa inteligência que ele tem de comunicar, de comunicação. né? Ele comunica com muita gente. falando. É como se ele falasse uma língua que servisse para três idiomas o que ele falava que foi meio também o um sucesso um pouco do Gabriel também né se você pega aquela parte né Alô por favor a Beth está ela está é mas é hora da janta ela tá de boca cheia eu tô comendo rapaz e liguei na hora errada a hora da refeição é uma hora sagrada e por falar em refeição já faz um tempo que eu não como nada. Quando eu vi aquilo com a adolescência, eu achava, geralmente, eu, eu achava realmente, eu e muita gente, depois eu vi muita gente falando disso, que ele realmente estava falando de de, de, refe de comida, de almoço, de janta e tal. Depois que eu fiquei adulto, que eu, que eu percebi que ele tava, era, tinha uma conotação sexual, tinha um duplo sentido. né E não era um duplo sentido em uma palavra só, numa frase inteira, em vários versos, né? Aí eu falei, caramba, velho, quem não tem essa quem não tinha idade para entender, ia entender do jeito literal. E quem já tinha idade para entender, ia entender do jeito figurado. Mas todo mundo ia entender de um jeito ou de outro. E isso é uma coisa difícil de fazer. Tem que é ter... exatamente isso que a MCD tinha feito antes, né? O negócio da Rinha. Exatamente. E isso é uma parada que chama, chama comunica, é como se você dobrasse ali a sua potência de comunicação as pessoas reconhecem fala caramba mano que, que pesquisa que que trabalho inteligente né por mais que o Gabriel tava falando umas bobagens ele fala de uma de uma maneira inteligente por exemplo dificilmente você vai ver né não tenho nada contra eu gosto para caramba mas dificilmente numa letra de funk você vai achar um, um duplo sentido muito bem elaborado é mais escrachado ou é bo ou é mais bobo assim um duplo sentido mais bobo mais aquelas aquelas piadas que a gente faz na quinta série, né? Aquelas coisas bobas, assim, tipo... Aí, aí, como é que tá Tudo bem? Ah, não com você, mas vou tentando. Ah, sabe? Não era tão elaborado assim, né? O rap, até essa discussão sobre o que pode falar e o que não pode no rap, se vocês analisarem, as pessoas aceitam quase tudo. Se falar tudo, se for bem elaborado. As pessoas não aceitam uma coisa muito direta, escrachada. Mas bem elaborado, as pessoas costumam aceitar. sofisticado, de uma certa forma. Né? Não precisa ser complexo, pode ser simples, mas bem pensado, bem investigado, bem articulado, bem posicionado para você emitir o seu recado. Colagem. Agora a gente vai entrar numa, numa série específica aqui de, de intertextualidades que acontecem até aqui, até onde eu falei para vocês, são intertextualidades Intertextualidades muito de textos, mas que acontece muito na música também. Mas daqui para frente, elas são usadas muito de, com outros conteúdos, por exemplo, a colagem. É a inserção de um trecho de um texto em outro. Quando eu falo texto, pessoal, eu falo qualquer informação na real. Mas tem as colagens de quadro, por exemplo, a pessoa pega uma revista, ela pega uma revista, e recorta várias coisas e produz uma imagem nova isso é uma colagem né é uma intertextualidade o Max B o, o rapper Max B o, ele tem um perfil no Instagram que ele só faz colagem deixa eu ver se eu acho aqui porém a colagem pode existir no áudio também né é... se você pegar por exemplo música com scratch e o scratch tem uma frase, aquilo é uma colagem. Por exemplo, as músicas do Kamal tem muita colagem do racionais. Ele fala alguma coisa e a frase que ele fala é completada com uma frase do racionais. Isso seria uma colagem. Você acha ele que aquela um no naquele Você acha que em versículo 4, capítulo 3 Sempre que ele fala no ah filha da puta, pa é uma colagem? Quando ele coloca no scratch? É uma colagem, porém, é, não é uma intertextualidade, porque o texto todo é, da, é, do, é original, né? O texto todo é original. Seria uma colagem se o texto que ele coloca fosse de outro lugar, e aí ele coloca no dele. Entendeu? Então, quando, seria quando eles colocam o periferia da Negra Lila, quando ela, ela coloca aquela frase do Mano isso. Brown. Periferia, todo mundo isso. é igual. Isso, isso aí é uma colagem porque o texto vem de fora. É... Ah, Mas pode ser também... a colagem se rolar em a textualidade, então? Fala de novo só pode ser colagem se rolar inter intertextualidade puta que pariu eu não sei falar toda é, não pode ser só colagem mas se for uma colagem de algo próprio não é intertextualidade se for uma colagem de um texto de fora é intertextualidade nem toda colagem é uma intertextualidade é uma referência entendeu Sim, sim. Olha, é, imagina eu pegar uma, uma imagem de revista, cortar ela e depois eu remo, eu colo ela de novo. É a mesma imagem ainda. Agora, se eu misturar ela com imagem de outros lugares, já não, já tem uma intertextualidade, entendeu? Ó, isso, o, isso aqui são as colagens aqui do Max Bo. Deixa eu ver uma, uma, uma aqui. Ele tem um perfil só de colagem. Ah, isso aqui, ó. São várias imagens recortadas e coladas. Ah, lembrei, lembrei o nome do perfil dele agora. Ele falou colage aqui, né? Eu acho que é colarte. Ah, vamos ver aqui, colarte. Que, aliás, é um trocadilho, né? Colarte. ó várias colagens tá vendo Nossa, essa aqui que louca e né às vezes vocês, vocês podem estar olhando essas imagens lá ah, mas pô, o que que isso aí tem a ver com rap só que tem a ver que tem a ver que isso aqui é arte né E o rap é arte também e você tem mais chances de fazer um bom rap quando você aprecia outras artes também, busca saber sobre outras artes, além do que a colagem, como eu falei para vocês, também é uma arte, também é uma intertextualidade da música, que é a colagem de som, né? o scratch com texto. Que né? é... tem scratch que só é, que só é barulho. Né? É... Tem os nomes dos barulhos e tal, mas não tem um texto. Né? Isso aqui dá um trabalho, né? você vê ele recortando essas, essas coisinhas assim. E isso aqui é muito parecido com o A, que nós vamos chegar também. Né? Trata-se de agradecer e reconhecer o que nossos ancestrais passaram. Se... Muita coisa massa. Olha isso aqui, que louco. Cortou um pedaço de uma estação, o outro lado da estação e um pedaço do espaço aqui. Mano, é muito brisa. Ó, imagina um disco com alguma capa assim. Ou algo, ou algo do tipo. E assim, aí, é, nas aulas, uma coisa que eu sempre falo para o Buda, nas aulas, a ideia é, a, na, nas aulas a gente separa as coisas para entender. É, mas, na vida real, no processo criativo real, as coisas se misturam. Coisas se misturam. E, às vezes, elas, elas estão em vários campos ao mesmo tempo. Às vezes, elas parecem coi coisas que já existem e às vezes, ainda não existem também. Então, tem essa liberdade, né? Esse som meu nem tá mais. Eu, eu até... Eu acho que agora... Eu, eu, tinha, eu tinha deixado ele invisível um tempo, agora eu acho que eu, talvez eu tenha deixado visível de novo, que o refrão é uma colagem do Racionais, é uma colagem do X, a minha, é uma colagem da minha própria voz, então a minha própria voz não é uma intertextualidade, porque a minha voz faz parte desse texto, a voz dos caras não fazem parte desse texto, então mistura as duas coisas, tem várias colagens, três colagens, eu acho, ou quatro especificamente, onde as colagens do X e do Racionais são realmente são intertextualidade e a minha própria voz não é. Que, que ficou assim, ó. Aperta o dedo engatilha. Aperta o dedo e confirma. Então, ele tem colagens que são intertextualidade e outros não. O Djonga fez exatamente isso. Ele colocou três frases. Uma do, do Mando Brown, uma do, do Sabotage e uma do Criolo. E na última frase ele colocou uma dele, específica para aquela música. Exatamente. exatamente isso. Sim. E isso é uma técnica que antigamente, quando o, o rap, quando o Boom Bap predominava, tinha muitas colagens de scratch. Assim, o, todo, se vocês escutarem a discografia inteira do Kamal, todas têm muitas colagens principalmente do Racionais, junto com a voz dele também, para o assunto, né? É muito legal, assim, é muito... E acho que, assim, é, a colagem, ela sempre... Eu não vejo como... A intertextualidade é uma coisa que é atemporal, ela não é antiga, é ultrapassada, ela é sempre atual, porque a colagem, ela, ela, é, ela precisa ser precedida por textos que já existem, que vêm antes, né? É como a história, tipo, a história existe porque existem coisas que vieram antes. Bricolagem. Muito utilizado na música e na pintura. É a colagem de fragmentos de diversos textos. Aí, ó, bricolagem são várias... É... Bem dizendo, no final da colagem ali, a gente já estava entrando no bricolage ou bricolagem, que são várias... É, é mais picotado ainda. São vários, Os fragmentos são menores e em mais, em mais em mais quantidade, né? tipo vários scratches, várias várias frases. Tinha um disco, tem um disco do Gigabu que tem uma faixa que é só DJ, é só do DJ fazendo colagem de frases em cima de um de um beat. É um bricolage. Quando você vai samplear também, você picota demais o sample e junta tudo de novo. Por que não? Seria um o Pastiche, obra literária ou artística em que se imita o estilo do, dos outros autores, sejam escritores, pintores, músicos ou outros. Pastiche, pessoal, é parecido com... Ah, parecido com o quê? Vamos ver se estão prestando atenção. Pastiche, obra literária ou artística em que se imita o estilo de outros autores, sejam escritores, pintores, músicos ou outros. Pastiche é quando você faz meio que... Você lembra... Bom, na época do Emicida, muita gente imitava o Emicida. Alguns porque era a única referência que tinha, alguns é porque homenageava. Tem vários, vários motivos. É... Exatamente, The Lord. É comparável com a paródia. A única diferença é que a paródia ela é declaradamente uma uma cópia com o conteúdo alterado e com o conteúdo de protesto, ou de sátira, ou irônica, ou de humor. O pastiche pode ser meio que uma releitura, é a mesma coisa, um pouquinho diferente. É... Uh... Por exemplo, toda, em, cada, em cada mudança de geração, a minha música parece às vezes com a música de alguém que apareceu depois. Seria um tipo de pastiche. É, é tipo a galera que tenta copiar o speed flow do Spinard, né? Pode ser, só que, a, só que a única diferença é que eu, eu entendo que o pastiche seria uma intenção, sabe? Tipo assim, eu tenho a intenção de parecer aquele cara. É, eu acho que muita gente copia e, e quer falar que não copiou, entendeu? Passiste seria uma cópia assumida, tipo ah, eu copiei eu assumo que eu copiei ou que eu homenagei ou que eu alter, peguei e alterei, entendeu? Muita gente faz isso com sabotagem, utilizando aquele estilo dele de cagar para tempo verbal e para é concordância. Exatamente. Agora se a gente fosse falar, por exemplo, de cinema, isso acontece quando, por exemplo, dois diretores é, adaptam o mesmo, o mesmo livro para filmes diferentes. É... Tem um filme que, chama, que tem o seguinte nome. Espera é... aí. Deixa, deixa eu ver o nome dele. Eu assisti... Quando eu assisti ele, eu falei, porra, mas acho que eu já vi um filme que, que fala disso aqui. Que, ó, amor de Aluguel. O Amor de Aluguel... É, a história é basicamente o seguinte: esse cara aqui, ele é rapper, né? O foi, não foi marido da maior a Carrie e tal. Aquele tá novinho. Ele. A história é a seguinte: ele era ele é muito zoado na escola, ele quer ser respeitado, ele é nerd, né? Tava pra entrar numa boa faculdade de engenharia, e ele quer ser respeitado. Aí essa menina aqui é badalada na, na escola, aí ela vai sair com o carro da mãe dela, quebra, e ele é mecânico, né? Então ele fala, oh, vamos fazer um acordo. Eu arrumo seu carro e você me namora por um mês. Até eu ganhar o respeito que eu quero. E ela fechou. Aí o que acontece? Aí ele ganha muito respeito, a menina se apaixona por ele. E aí, ele começa a ser escroto com ela porque ele tá se achando o cara. Aí depois ele percebe, tipo assim, ele também não tava se dando conta que, que era verdade que ela tava gostando dele, né? Ela achava que, que, que ainda fazia parte do, do trato deles. E tem um filme, quer ver, ó. Amor de Aluguel, copiou, vamos ver. Cópia de que filme? Vamos ver se aparece aqui. Filmes parecidos com Amor de Aluguel. Esse filme é de 2003, né? É... 2003 eu era, eu era jovenzinho, vocês acham que eram crianças, alguns, né? Mas eu, eu o primeiro filme que assisti foi. Caramba, cadê os filmes aqui? Namorado. Esse aqui ó, de 87. A primeira vez que eu assisti esse, esse roteiro foi nesse filme aqui. Namorado de Aluguel. Que a história era a mesma coisa. Só que tinha algumas diferenças. Ó, vamos ver aqui na sinal. É, é um jovem tímido e trabalhador que sempre sonhou em ser popular no colégio. Quando ele descobre que sim, de Mancini, Amanda Peterson, uma garota linda que todos os garotos paqueram, está precisando de... Enfim. É a mesma coisa, só que assim, nesse... a única diferença é que aqui ela estraga... Ela, a, mãe, ela, a mãe fala para ela não vestir um vestido que é da mãe. Ela veste, vai numa festa com o vestido da mãe. Derruba ser, der, bebida, sei lá, no vestido. Ela não pode mostrar o vestido daquele jeito. O cara estava guardando uma grana para estudar e ele financia o conserto do vestido ou outro vestido. É, é um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais contextualizado para uma situação em 1987. Aqui é mais descoladão, né? E também aqui tem toda uma referência à cultura afro-americana, né? A, a, as referências. O cara que ela namora antes é um jogador de basquete. Aqui o cara que ela namora antes... É um jogador de futebol americano. E aí tem outros aqui também, ó de dois, é, uns mais velhos, outros mais novos. Ó. Mas é, se você... Ah, isso aqui já vem depois. Ó. Mas é tudo dez, seis, é, dez coisas que eu odeio em você. Nunca assisti, mas sempre ouvi falar desse filme. Fica comigo, cuidado, ela é francesa. É, mas é muito comum. Os caras pegam os mesmos roteiros e cria um, um outro enredo em cima de um roteiro idêntico né aí só que daí como tem outro enredo não fica tão idêntico né muda algum, algumas atividades muda nome muda às vezes a é escola às vezes é clube sabe é, isso é pastiche você faz meio que a mesma coisa de um jeito diferente é uma cópia, praticamente. E você é diz que cópia. algo foi inspirado em outra e foi muito igual, pode ser considerar pastiche? Então, Se for muito na cara, sim. Sim. Porque, assim, para mim, um te... quando você fala que um texto é inspirado, é algo que você não poderia perceber. Tipo, se eu tô falando. Se eu percebo, para mim, já poderia ser um pastiche, entendeu? Tipo, por exemplo, eu, sem saber sem fazer rap, sem ter estudado nada, sem saber disso, eu tinha percebido que era o mesmo roteiro. Então, tipo, é claramente um pastiche, entendeu? Isso acontece muito no universo Lovecraftiano, que é... Univers... é não sei se você já leu Lovecraft, mas... Não. O Tulu é um antigo escritor que criou vários tipos de entidades, e muita gente utiliza essas entidades até hoje. Aí a galera é. não é só inspirada, a galera copia o Deus, copia o próprio... Copia tudo, só muda os personagens, entendeu? E fala, é inspirado nisso. É, isso aí que você falou é um pastiche. O pastiche é o mais polêmico das intertextualidades. Esse aqui é muito legal. Crossover. Crossover. A aparição de um determinado personagem de uma obra em outra. Fale, por favor. Fale o filme dos últimos cinco anos aí. O Super Crossover do Sabrão. Dá para usar fácil. O Sabotage colocou aquela música do Mano, aquela mina lá do Mano Brown é, que chega falando que deu para ele, talarico, nunca fui. Aí o Sabotage fala: É mesmo a mesma mina do Mano Brown apareceu aqui em casa, alguma coisa assim. Exatamente isso. Sim. Sim, e no, e no universo dos, dos heróis isso acontece muito também, dos super-heróis. Lembra? Aqueles filmes de super-heróis, tá, da Marvel... Está é, acontecendo agora, no cinema? Um é, então, valor. agora mesmo. Né? Vários personagens que são de universos diferentes, no mesmo universo. Antigamente, nos quadrinhos já cansaram de colocar Marvel e, e, e descer no mesmo universo. Sim, exatamente. Crossover. Então, pessoal, são vários os tipos de intertextualidade. Ah, tem mais duas aqui. ó. Uma que a gente usa aqui na, na aula de texto do livro. Tradução. Eu não sabia que a tradução poderia ser considerada uma intertextualidade, mas faz muito sentido na minha visão. É... Inclusive, por exemplo, eu já usei rimas traduzidas na minha música e já vi o Braz usar a mesma rima que eu usei na música dele, que era um verso de um cara chamado Big L, Big L, Big L no Freestyle, que ele fala assim, eu sou tão à frente do tempo que meus pais ainda nem nasceram. Ele fala alguma coisa assim, o Fabio, acho que no, no do Fábio Braz ele só traduz, ele fala meio que isso, só que em português. Aí o meu eu dei uma modificada, que é no I Cypher 1. Tô a, é... Estou no tempo do sample, estou à frente do tempo, estão à frente do tempo que os pretos velhos nem nasceram. Que, no caso, é uma Afro Cipher, né, uma música sobre a negritude. Então, eu dei uma adaptada. Porque toda tradução é, de certa forma, uma adaptação. né? Porque quando você pensa numa língua, você não pensa que... Você não pensa em tradução, você pensa que aquilo existe naquela língua. Ah, I miss you. Aquilo lá existe no inglês, I miss you saudades em português e saudades não tem tradução né? é o que chega mais pra, próximo de saudade é, é Mício né mas não, não não é uma tradução né miss miss you seria meio que perder você sentir a falta né então isso falando português para inglês ainda que tem muitas palavras com o mesmo radical Radicais parecidos, mas imagina você pegar uma língua, enfim, que você escreve de trás para frente, de cima para baixo, de baixo para cima. Imagina quando você precisa de, de interpretação para decodificar, vamos dizer, a mensagem, né? E por último aqui, o sample, né? Originado na música, é o ato de usar trechos de uma canção existente para criar é, uma canção própria. E é, mano, é a base do rap. O rap nasce do sample. rap nasce do sample. Se não existisse o sample, não sei que, como que o rap seria. O Barba falou, se pegar uma música e transformar com a mesma letra cantada no rap, é pastiche e é dizer que é homenagem. Se pegar uma música e transformar com a mesma letra cantada no rap, é pastiche e é dizer que é homenagem. É, pode ir pode rolar pode rolar Ah não sei eu acho que pode rolar não sei teria que ver porque música tem a música tem uma coisa assim também pessoal é, é no universo burocrático da música ela é considerada uma versão da outra né então por exemplo a Anitta ela paga direitos naquela música aquela na garota de Ipanema porque ainda é garota de Ipanema a letra ainda é a mesma né se você pega Claudinho e bochecha cantando ah. né Aviso, é, avião sem asa fogueira sem brasa sou eu assim sem você sou eu assim sem você que é funk depois gravaram MPB mas ainda é a mesma música né é uma versão diferente é um é um fonograma diferente mas é a mesma obra né? era qual veio veio primeiro o funk ou MPB não sei, cara. Eu acho que é MPB. Ah, bom, é porque você. Nossa, eu achei que o funk tinha vindo primeiro. primeiro MPB que paga os direitos autorais. Só que o funk, ah, não. O funk... Eu tô falando enquanto gênero musical. Mas a, a música, essa música, essa música que eu tô te falando veio primeiro. O funk veio primeiro. Claudinho Bochecha cantando essa música em funk, veio primeiro. Depois veio a versão MPB. Nunca saber disso. É, e um monte de gente acha que é o contrário, por quê? Porque MPB é música de branco. Pois essa é, é a verdade. É, verdade. é, falar, é, pode... é pode, ah, lógico que foram os brancos que essa música maravilhosa. É, até um, tipo de preci... bons, é até um tipo de preciosismo que é. Que você acha que por ela ser mais sofisticada, ela veio antes? Não é bem sofisticado, mas por ela estar mais atrelada ao lado sofisticado, né? É, ao que é socialmente considerado, né? Dito sofisticado um outro caso assim também tem uma uh, aquele cara que eu que eu usei a colagem no scratch que chama X né que é o cara que canta né Osmano Poo Asmina Pa Osmano as Asmina pá. Os as pá é um cara que foi top 5 do Brasil na época dele do rap ele tinha uma música ele tem uma música que chama Paranoia Delirante Esquina, paranoia, delirante, eu tô na paz, paranoia, delirante, eu tô na paz, esquina, paranoia, delirante, atrás de mata também, é né, finanta. A Cassia Heller regravou essa música no DVD dela, no voz e violão, ficou foda. Aqui, já que eu falei de obra em fonograma, só pra aproveitar para vocês, para falar para vocês que eu tô preparando as aulas aqui, ó do curso novo. Olha lá. Aqui, ó, distribuindo música. Registrando a obra, o fonograma. Cadastro SESC, pessoa jurídica. Cadastro SESC, pessoa física. Então, logo logo vai ter o um curso novo aí, dos bastidores. Aí é para comprar no Hotmart também, né? Outro. Não, é um, é um brinde. Ô, louco! Ô, louco! <risos> Vai, tonto, aqui o barato é louco. Peraí, não estava faltando um depois de tradução? É o Sample, que eu acabei de falar. Ah, tá. Então acabou por hoje, né? Acabou. Se vocês quiserem comentar, mano, eu acho a intertextualidade um universo muito mágico, cara. Muito massa, muito cheio de possibilidade. Pior que é bom também é importante pra caraca dominar isso. Total, porque é o rap, o improviso, seja o rap escrito, o rap de improviso, o tempo inteiro a gente lida com com a montagem rápida de textos na nossa mente ou no papel. E eu sempre falo, né? Depois que a gente fez a aula sobre narrativa, tudo que a gente sempre quando a gente abre a boca, a gente tem que ter um esqueletinho na nossa cabeça. Começo, meio e fim começo meio e fim porque isso ajuda a gente a montar as peças no lugar certo né E aí você organiza o que é rima o que é intertextualidade o que é falado o que é cantado que que eu quero dizer já é se é o que eu quero dizer então tem que ser a última coisa a ser dita a, depois que ela for dita não tem mais tanto que dizer aí eu passo a bola na conversa eu passo a rima Agora, só fazendo uma correção aí, o curso vai ser um brinde para os alunos, para vocês alunos, né, até a oitava turma, mas talvez ele vire um curso do Hotmart para quem não é aluno, talvez. Eu vi que tem, ele também tem a ver com aquele negócio que você fez com a aula do, como é que é o nome daquela aula que você falou da Ana, é... tem a ver com isso também? não mas em que sentido seria eu acho que não tem não tem a ver não, haver, de não. Fonograma. é um curso eu, não, eu nem sei o que estava seria... é, escrito ali não ah, não não não não fonograma é é o nome sabe o arquivo de música o MP3 da música Wave sim aquilo burocraticamente é um fonograma né? É, ele tem um registro né ele tem o seu ele tem o ISRC que é o, é o nome do fonograma então quando a Anitta fez aquela quando a Anitta faz a versão dela de Garota de Ipanema aquilo é o fonograma porém a obra é de é do Tom Jobim entendi então agora é um... existe na música em si sim um pouco mais na parte burocrata burocrática talvez isso, esse, é isso esse, esse esse curso brinde vai ser sobre a parte sobre os bastidores da música né entendi foi aquilo que você falou na semana passada que é importante entender os bastidores eu até perguntei o que seria entender os bastidores é exatamente seria sobre isso sobre né, as partes burocráticas editais show em Sesc Sesc como é que funciona é da onde vem o dinheiro de, de certos tipos de trabalho. É... E eu acho que eu, eu tô eu estou considerando, talvez, seria a guerra da arte também né? nesse, nesse módulo aí, porque também não deixa de ser bastidor, é né? o bastidor do artista, né? Da mente. Mas vamos ver. Só esse curso, eu acho que eu sinceramente, se eu ficasse investindo nesse curso, eu acho que dá, eu venderia pelo mesmo valor e, e, e, e, e vender, tipo assim, deixa eu voltar. Esse curso não serve só para rap, serve para mais músicos. É a maioria dos músicos querem ganhar dinheiro com a música, estão pensando em ganhar dinheiro com a música. Vocês também estão pensando, mas vocês estão pensando muito em ser músicos melhores. Quem já é músico está pensando em ganhar dinheiro. E quando você vende um curso que é sobre ganhar dinheiro, você, as pessoas pagam mais dinheiro. E quando ele resolve uma coisa muito específica, tipo assim, ah, como que se escreve um edital, entendeu? Entendi, entendi. Interessante pra caraca, gostei. É, eu gosto dessa parte, assim, e acho que... Eu não, quando eu comecei com essa ideia do jornada, MC, eu não sabia que tipo de aluno eu ia receber, mas eu percebi que eu já recebo os alunos que já são muito bons, já são muito, já são muito formados, já tem coisas lançadas, né? É, que estão buscando aprimorar. Então, são alunos que gostariam de, de saber os bastidores... E eu acho que os cursos de bastidores que eu já fiz não traz alguns conhecimentos na minha visão que são importantes para quem tem pouca visibilidade. Por exemplo, tem cursos que falam sobre como que você produz um show, mas você não tem visibilidade. Como que você vai produzir um show para ninguém e sem dinheiro? E um dos lugares uma das formas de você produzir um show sem ter muita visibilidade mas tendo lógico um trabalho né já tendo lançado coisas é, é são os editais e o Sesc que você cria um projeto dentro de uma lei e tal apresenta se for aprovado você vai fazer o, você vai ter o recurso de fazer o show e depois você se vira para o maior público o seu show e isso geralmente é um curso separado, que é só para edital. E quem faz cursos de quem tem acesso aos cursos digitais são, geralmente são produtores culturais, são pessoas que estão ali para aprender a produzir seus próprios eventos ou outros artistas, não o artista em si. A maioria dos artistas não está pensando sobre isso. Tá... É aquela coisa, parece que é, existe só o anonimato e o hype, como se não existisse nada nesse meio. Na verdade, quase tudo está nesse meio. O hype, que é exceção, e o anonimato total, que é exceção. O normal é você trampar, a produzir sua música, ser uma pessoa normal que produz sua música, como eu. Eu sou uma pessoa normal que produz a minha música há muito tempo. E outras coisas, e eventos e tal, e ensino sobre isso. E, e vivo assim, entendeu? Sim. É bom, porque realmente as pessoas não têm... Eu mesmo não tenho noção do que seria esse meio do caminho. Seria algumas pessoas que eu conheço ouvindo a música, mas não comprando, não ganhando dinheiro com ela. Mas tendo reconhecimento, é difícil se localizar nesse mapa. É muito difícil. E outra, o hype sempre vem antes da grana. Então, muita gente que a gente vê hypada não, não necessariamente está com grana, entendeu? E muita gente também hypa, é, ganha a grana torra. E, e torra a grana, tá ligado? Torra, tipo... Nunca mais fica famoso. Nunca é, mais é... hype, quer dizer. É, eu já vi essas conversas em... Eu já vi essas conversas de bastidores, assim, tipo, de eu estar com o um MC num bastidor e o outro MC ligar reclamando que tá fudido de grana e é o um MC que, se eu, que, assim, se eu falar que todos vocês conhecem, nem, nenhum de vocês aqui não conheceria, tá ligado? E é recente, é, é, é jovem. É muito louco isso, mano. É uma coisa que eles não vão postar, tá ligado? Não vai falar, porra, tô fudido de grana. <risos> Inclusive, tem uma entrevista do Racionais que eles falam... Que a esposa dele fala num período que eles estavam fodidos de grana e que ela foi procurar emprego fora e ela não arrumava porque ela era mulher do Brown. Nossa senhora! É, mano, tipo, esse mundo, esse mundo do hype é uma coisa que não ninguém, as pessoas não imaginam como ele é falso. Ele é muito falso. Ele é muito falso. A parada da grana, ela, ela tem possibilidade... Ela, ela, é, ela é assim, ó. a parada da grana, ela acontece pra muita gente que não tem hype, que a gente não imagina tem gente que não tem hype e, e vive disso e tem uma vida saudável financeira e tem gente que hype e tem menos dinheiro do que esse porque ao mesmo tempo que o outro só ganha às vezes dezenas vamos dizer assim o cara ganha sei lá três quatro cinco mil por mês fazendo música e todo ano ele guarda lá 10 mil o outro ganha um milhão por ano e deve dois entendeu Então é o é um universo assim e, por, e também porque acontece muito isso porque nos vende uma ideia de que basta você acertar uma vez e você não precisa mais fazer nada e a grana não vai acabar mais e isso não, isso não acontece em nada em nada da vida acontece dessa forma tudo é movimento do mesmo jeito que você chegou você vai embora também e do, mesmo a... chegou, é, e do mesmo jeito que você nunca chegou é do mesmo jeito que você nunca chegou você aparece também. Entendi. Bom saber que esse curso vai ser de graça pra gente. Muito bom mesmo. É, e aí você acha ser... que ele fica pronto quando? Ah, já tem essas aulas prontas e quando eu tiver, talvez. Talvez no mais tardar a gente começa semana que vem. Ouro louco, né? Já também eu pensei que seria algo tipo meses pra partir daqui. Não, porque assim, eu vou fazer mais ou menos igual essas aulas. Tipo assim, eu tô gravando, já vou soltando, entendeu? É que essa, hum. essas aulas aqui, como eu domino mais, eu, dou, eu faço ao vivo. Mas as outras, por exemplo, quando eu dividi a tela com vocês, essas outras... Espera aí. É, eu já prefiro fazer assim. Eu prefiro ter algumas na manga e daí, enquanto eu vou produzindo as outras, né? Então eu tenho uma, duas... 3, 4. Essa aqui é repetida, dessa. Então tem quatro na manga, entendeu? E, e assim também é... A priori eu não, vou, eu não vou, eu não vou editar, eu não vou fazer muita perfumaria. Eu vou fazer algo um pouco mais igual aqui, assim, mais cru, para justamente não demorar. Uhum. Mas ela não impede de eu fazer, quem sabe, uma, uma versão que tem lá do, do jornada do Hotmart eu ter uma versão daquela mais bonita, mais colorida, com mais som, para o Hotmart, e daí, ah, daí, eu, daí eu venderia, mas é o mesmo conteúdo que vocês já tiveram, e ainda que vocês podem perguntar direto, na hora da aula, ou para mim, né? É, gostei, a, tipo. galera, a, galera, a galera já tem muita gente lançando no grupo mesmo, é muito bom isso mesmo, gostei. É, o, o Drex, o Drex esses, dias, esses dias não, faz um, um tempo já, mas... Eu e o Dex ficamos um tempo trocando vários áudios sobre edital quando ele estava escrevendo. Né? Ele estava escrevendo edital para a cultura e tal. É, o edital também ele ganhou muita visibilidade na pandemia. Aqui. Porque o edital, né, como a gente estava falando dessa coisa de elitizar, elitizar é. as coisas e tal, o edital ele tem um caráter é. muito burocrático, ele espanta as pessoas. E, então, muito MC, muito artista, não queria nem ver e às vezes chamava amigos para escrever o edital só que o que acontece é... eu sou a favor de que você conheça todos os setores da sua arte antes de você contratar ou ter ajuda de alguém então já aconteceu por exemplo de é... eu pegar por exemplo eu sou um... eu sou digamos assim que eu vou, eu eu vou aposentar como rapper né porque eu sou um cnpj antes do curso eu sou um CNPJ de, de música ensino né então eu fazia nota para alguns outros rappers da da região assim e eu uma vez eu fiz uh, uma nota para um cara de Campinas chama Paulo Microfonia e aí eu peguei o edital dele para revisar e se eu não tivesse batido o olho eu uns detalhezinhos ali Ia ser, ele ganhou esse edital, né? Ele não ia ganhar no sentido de que não estava cumprindo umas coisas que são muito mínimas, mas muito mínimas mesmo. E eliminam. Por exemplo, ó que loucura. Quando você vai prestar para o SESI, você tem que ter duas fotos, né? Sua. Uh, a foto tem que ter, acho que 300 DPIs não pode ter menos que 2 mega e não pode ter mais do que 3 mega e o nome da foto tem que ser o nome do local que você tá o seu nome underline o nome do local que você tá cantando underline o nome do fotógrafo ele só pôs a foto nossa. ele ia ser desclassificado <susurra> tá ligado uma coisa Poxa, nossa em, tem que colocar tudo o fotógrafo Sim. também também também hum. então é um editar um, um, um, um, um, um, um, uma coisa que você lê Grifando, né, prestando muita atenção. Às vezes tem alternativas do tipo assim: se você não souber, o fotógrafo colocar acervo pessoal. Tem o hum. telefone para você mandar, tem os e-mails para você perguntar, fazer pergunta. É, tem entrelinhas no edital, não é entrelinhas, né? Mas, por exemplo, tem os critérios: quais são os critérios que mais dão ponto e os que menos valem ponto. Quando você olha os critérios, por exemplo, que foi até uma coisa que eu falei para o Drex se você o DREX é um organizador também o DREX ele é um mobilizador cultural ele tem um evento dele na cidade dele e tal e, e eu falei para ele sempre quando você for querer escrever um edital para sua música como DREX como artista solo álbum alguma coisa assim se você puder escrever para sua comunidade da batalha e pôr o seu show como parte do evento suas chances são maiores porque, geralmente, os editais olham quantas pessoas eles pode, ele, ele pode atingir ao mesmo tempo. Então, tipo assim, o que interessa mais para o edital? O Daniel escrevendo que pretende, com a verba, gravar o próprio álbum ou pretende fazer um evento com, ao, com várias pessoas, com batalhas, entendeu? Então, tem várias coisinhas ali para se estudar. A não ser que seja um edital específico, um edital de show, um edital de disco... É específico o é edital de disco. É edital de disco não tem, não tem, é, não tem outra interpretação. Mas por exemplo, um edital de circulação de show, por exemplo, você pode fazer um edital é, para circular um show pelo estado, por exemplo. Eu uh, lancei um depois que eu depois que eu lancei o, o álbum avise o mundo eu fiquei na cabeça do pequeno pra gente pegar dez faixas nossas que foram feitas ao vivo mas não ao vivo de só ser cantado com o beat, mas que foi tocado por uma banda mesmo e criar o álbum ao vivo todo temático, então as faixas tem que ser ao vivo de verdade né, então isso a gente extraiu da mesa de shows em, em lugares que tem estrutura, né tipo Sesc, Sesc e TV Cultura capa só fotos reais de shows, né então, por exemplo, foto virada cultural. Virada cultural é sempre cheia, não precisava ser... Não estava cheio porque era nós, é porque era virada cultural, mas estava cheio, a foto é verdade. Então, a foto, pá, uma, uma massa de galera curtindo show. né? É... Por quê? Num edital, porque eu, eu pensei no seguinte, um edital para circulação de show, quanto mais eu puder mostrar que eu tenho experiência em fazer show ao vivo, que eu tenho experiência, que eu tenho... O próprio álbum já é uma comprovação de que tem pessoa assistindo o meu show ao vivo, é mais chance do que você mandar um álbum cheio de autotune, tudo feito no Photoshop, entendeu? Indo para a Porque tipo, uma ah, beleza, o editor do álbum é bom, o fotógrafo do álbum é bom, mas tipo, qual é a capacidade desse artista executar isso ao vivo? Você precisa mostrar uma prova prática. Né? Sim. Sem ser uma exigência do edital, mas é uma sub... Seria uma linguagem sublimi... sub é... Ab... não é abstrato, é subjetiva, é subjetivo, né? Entendi. Tipo, tem que mandar um álbum, mas né? se o cara mandou um álbum ao vivo, de situações reais, subentende-se que ele entrega o que ele está falando, que ele está falando que vai entregar, né? Tenho... Oi? Situações reais, ah, é subentende-se que... Está replicando é. a minha voz aí sem querer desculpa é, então tipo com o tempo são malandragens que a gente vai pegando com o tempo né malandragem no sentido de ficar bom nisso né então o curso vai se tratar disso assim esse curso que vai ser na verdade é, uma aula a mais do que a gente tem a semana né para não sobrecarregar também no caso quinta a princípio ia ser quinta. Só que eu tô pensando. Eu tô pensando em fazer. Tipo assim, segunda ter essa aula que a gente tem, por exemplo, terça ter essa aula do, do curso novo. Jogar a leitura do livro para quarta em menos tempo, que seria uma hora, que já tá rolando menos tempo, né? Que é uma hora, e depois da leitura do livro ao um freestyle lá no Discord, e aí termina na quarta também. Ia se manter igual, né, então, praticamente, porque o que tá rolando é. terça agora? Era a leitura do livro, né, é, só que na última terça teve a aula do Jonga lá. Aí a leitura do livro foi na quarta. É, bem, eu sinceramente acho que o tempo tá bom manter. É, porque assim, é exatamente isso, que eu acho que o tempo que a gente tá de segunda a quarta dá para espremer e colocar mais conteúdo sem, sem espremer a qualidade, só a quantidade de tempo. Então, acho que, ó, por exemplo, essa aula já acabou. Essa aula já durou, ó, em alguns momentos, duas horas e meia. Essa aula acabou praticamente em uma hora. A gente está aqui há 25 minutos trocando ideias sobre outras coisas, mas já acabou. Dá para dá fazer esse tipo de aula extra, tipo aquela do Jonga foi uma extra, não é algo que você planejou muito tempo antes, né? Não, dá pra colocar isso. ela no mesmo dia de outras e se quem puder assistir, assiste depois, né? Tipo, lançar ela uma hora depois que essa daqui acabar, por exemplo. Sim. Sim. Eu tenho preferido sempre fazer mais ao vivo também pra economizar tempo também, né? Mas dá pra fazer também. É, seria bom pra quem não tem tempo de vir ao vivo. Tipo o Drex, que não pôde comparecer hoje. Ah, sim, mas ele vê essa aqui de toda forma, né? Que é... Essa que fica no grupo de alunos a vida toda e aqui sete dias. Bem, em espremendo, eu acho que dá, sim, eu acho que deve dar tranquilão, que a gente já costuma é. ficar umas duas horas por aula aqui tranquilo, tipo, normal hoje em dia. É, dá tranquilo. Aí, no caso, tipo, que nem eu, eu não queria começar amanhã aí do curso, porque, por exemplo, a primeira aula que eu gravei distribuindo a música, registrando a música, né? Registrando a obra. Se bem que talvez dê para começar amanhã com essa aula aqui, registrando a obra, viu? Vou pensar. Amanhã ou a gente vai fazer a aula do livro, e uma horinha, e depois na quarta fica só o freestyle, ou talvez a gente comece até já com a, com a aula registrando a, a obra e o fonograma, e a depois no a, obra a gente faz tempo. É uma hora de aula? Não, tem meia hora eu acho Pô, então uma hora e meia de aula eu acho que dá para fazer as duas no mesmo dia uma seguida da outra sinceramente é, pode ser é tipo que... essa, essa já tá durando uma hora e meia é, pode ser de repente pode, pode ser deixa eu ver aqui quanto tem eu acabei de abrir ela aqui abre ela Gabriela tem 20 26 minutos Talvez até eu talvez até pôr ela no Hotmart, sabia? E daí tipo, a gente tem aula normal e depois, ó, subir lá no Hotmart lá, tá ligado? Tô pensando ainda, melhor jeito. Subir no Hotmart que eu falo é no próprio curso de vocês, não subir a parte no Hotmart que você quer é que a gente tá falando hum. sobre ser um curso a parte, né? Porque Entendi. Que isso eu vou pensar direito ainda como como seria, né? Eu Como acho que é seria, eu acho que é melhor você dar aula aqui, porque a galera tem mais interesse, né? A galera tem mais, eu, eu pelo menos tenho bem mais interesse aqui do que no Hotmart, tanto que eu nem terminei o Hotmart ainda. Aqui então, tem o um fator humano, né? Exatamente. Todo mundo, todo mundo troca ideias, se conhece, é, é, uma, é gostoso mesmo. Por exemplo, já acabou a aula e ainda tem sete pessoas assistindo, não é só... <risos> é, exatamente, é. Eu prezo, eu prezo muito. Assim, eu, acho, eu acho massa. Assim, acho que o crescimento mesmo está aqui. Né? Aqui e no que a gente faz nos bastidores, que é a questão do grupo lá, as referências que trocam no grupo, os freestyle lá no Discord, as amizades e tal. Se bem que amanhã também a, a gente pode fazer uma aula do... Valeu, Delord, boa noite. É, amanhã a gente pode fazer uma aula talvez do TCC, que eu, é, eu comecei a falar sobre o TCC e não, não, oficialmente a gente, eu não dei... Eu não liberei as coordenadas para a gente começar a trabalhar em cima disso. Então, pode ser que se, se tudo funcionar bem amanhã, eu preparei essa aula para a gente começar a ideia do TCC. Mas por hoje é isso. Beleza, então. Beleza? É isso, então. Valeu, Daniel. É nóis. A aula foi foda hoje. Bom saber que tem mais um curso vindo. Boa <risos> noite aí. Tranquilidade. Boa noite o Bárbara também de já foi Tales João Batista é, Josh João Batista já falei gringo canal da malado do malado Christian aluno da Turma Nova ele diretamente do Capão Adão Carlos boa noite